Normalmente o cidadão comum não se interessa tanto, né? até mesmo porque não é muito fácil compreender né? quando a gente fala de PPA, LDO, LOA, nós chegamos nesse momento em que se discute essa lei de diretrizes orçamentárias em que é o um momento em que o governo da cidade diz, bom, é nesses setores e nesses programas que nós já conhecemos vamos ter que investir o dinheiro e governar a cidade. Certo? É um momento também em que a população pode participar. Essa é a primeira audiência pública, mas é provável que teremos uma, outras. Sim, exatamente. É uma cobrança que o nosso prefeito Ulisses Maia faz de é, levar para a população, de uma maneira simples e objetiva, né, as informações sobre as peças orçamentárias do município. Como é que o cidadão pode entender e participar da elaboração do orçamento, né? porque o orçamento muda a vida de uma pessoa, interfere diretamente na vida de uma pessoa. Né? Então é importante que, o, que o, a população perceba como a prefeitura arrecada os recursos, quanto ela arrecada de recursos e como ela usa esses recursos né, é, é, é, nos investimentos feitos pela cidade, nas intervenções nos bairros, no centro, nos serviços que a prefeitura entregue para a população. Então é extremamente importante essa participação popular. E a LDO é uma peça extremamente importante, que ela faz a ligação do PPA, que é o Plano Plurianual, com a LOA, que é a lei orçamentária anual. né, é fazer O tripé que... é né, o primeiro, a garante que os programas continuem sendo executados no largo de, de pelo menos cinco anos, se não me engano. Depois tem essa peça anual que discute onde colocar, mas não necessariamente nas secretarias. E aí depois a gente vai ter a LOA. Esse é um momento bastante importante, na verdade, em que a população pode interferir realmente. né, Tem margem né, para fazer mudanças e, né, vamos dizer assim, acomodações? Exatamente. Né? O plano plurianual é garantir a continuidade dos programas, dos projetos, dos investimentos, né, dos serviços, é, que não haja interrupção com a mudança é, é, dos, dos membros da gestão, né, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários, então que haja uma continuidade, que a população tenha essa certeza, essa segurança. A, a LDO ela garante os programas e as metas que devem ser atingidos pela prefeitura. Então, E, e aí que é extremamente importante, né? Será que é, o que eu preciso para mim, enquanto cidadão maringaense, está sendo atendido nos programas que o município está ofertando, que está oferecendo? Então é o momento de eu avaliar e é, buscar a participação para que eu possa interferir diretamente na elaboração dessa diretriz, né, do que a, a prefeitura pretende fazer no ano seguinte. E aí a LOA é de fato é a distribuição dos recursos né? quanto que a prefeitura tem de capacidade de arrecadação de recursos e on, como que ela vai distribuir esses recursos né, nas diversas necessidades do, do, do cidadão na saúde, educação, assistência social segurança, mobilidade infraestrutura, né? então isso é extremamente importante, a população tem que participar, nós temos incentivado essa participação, tanto que nós fizemos essa, essa audiência de forma presencial e também transmitida pelo, pelo pelo YouTube, para que as pessoas possam participar. Aqueles que não podem durante o dia, podem assistir depois à noite em casa e ainda fazer a sua participação também é, é, é, nas manifestações na Câmara Municipal, onde vai haverá apreciação e aprovação dessa lei orçamentária. Pois é, então essa lei vai para a Câmara até o final de abril, tem que voltar para a Prefeitura, que depois tem que entregar a LOA até o final de setembro, né, e a aprovação da LOA acontece no fim do ano. Exatamente isso, isso seu cronograma né, ao longo do exercício, até 15 de abril. No meio de tudo isso nós vamos ter outras oportunidades, a população Sim. então vai ter outras oportunidades, não né? deixa o seu convite então, secretário, por favor. Várias oportunidades, né, extremamente importante, nós vamos entregar até o dia 15 de abril a, a LDO para a apreciação da Câmara. A Câmara vai aprovar até o dia 15 de julho, que é a última sessão da Câmara antes do recesso do primeiro semestre. E aí nós começamos a elaborar a lei orçamentária anual. E aí teremos as APGTs, as assembleias é, que nós vamos realizar em cinco é, locais da cidade de Maringá e ainda no, nos, nos distritos de Floriano e Guatemi. Então é importante a participação popular, nós fazemos um, um, um, uma avaliação do que a população precisa para que a gente possa é, contemplar essas necessidades dentro do orçamento. Inclusive, nós vamos fazer a aplicação desse questionário, essa avaliação junto à população durante a Expoingá. Nós teremos um estande da prefeitura e nós estaremos lá com os servidores municipais abordando a população, pedindo a participação popular na elaboração do Orçamento 2024. Essa participação popular é que garante Maringá como a melhor cidade do Brasil para se viver. Então, com o secretário Orlando Chiqueto, Ligiane Ciola José Carlos Leonel para o Fato Manhã.